Dias atrás foi divulgada aí uma notícia daquela empresa Gravity Payments, do, do CEO Dan Price, é até engraçado, né, tem o nome Price no nome, em que ele decidiu aplicar uma medida socialista na empresa, reduziu o próprio salário, né? ele como CEO da empresa, e instituiu o salário mínimo na empresa para todos os funcionários, eles passariam a ganhar 70 mil dólares por ano, na época, o cálculo daria mais ou menos 20 mil reais por mês. Aí todo mundo comemorou, ficou feliz, porque ah, é a igualdade de salários, é o socialismo na prática e blá, blá, blá. Bom, agora a gente viu as consequências dessa medida desastrosa. Né? Os funcionários que já ganhavam mais ficaram indignados. Né? Ele perdeu dois dos melhores funcionários dele porque eles não concordaram com gente que acabou de chegar e já estava ganhando praticamente o mesmo tanto que eles, ou, ou o próximo, enfim, o que seja. E o, o pessoal que ganhava menos passou a ganhar mais, quer dizer, sentiu uma pressão maior né, também. Os próprios clientes ficaram desconfiados, enfim, eu não vou dizer tudo o que aconteceu, leio a matéria aí. Mas isso já era previsível, qualquer tentativa de impor igualdade na marra vai fracassar, que é o próprio conceito do, do socialismo. A gente pode fazer uma analogia aí, por exemplo, com o um tabelamento de preços. Que já foi tentado no Brasil, foi um fracasso. Tentam na Venezuela, está sendo um fracasso estrondoso, né? com gente até morrendo, é, saqueando o supermercado, etc. Porque não funciona. Se você diz que os estabelecimentos têm que ter o mesmo preço, você está é, colocando em xeque ou, ou, ou atrapalhando toda a, a lógica do, do funcionamento daquele estabelecimento. Né? Ele, cada um vai ter a sua margem de lucro, vai ter a sua eficiência, a sua produtividade. Então você não tem como colocar o mesmo preço e achar que todas as variáveis que são diferentes vão se adaptar a isso. Isso não existe. né? mesma coisa é falar assim, ah, todo mundo vai ganhar o mesmo salário e vamos viver felizes para sempre. Não é assim que funciona. Não é assim. Eu aposto, eu desafio né? muitos de vocês que ainda estiverem é, duvidando disso. Né? Você trabalharia, recebendo o mesmo salário ao lado de alguém que faz muito menos que você, ou seja, menos produtivo e também muito menos qualificado, ganhando o mesmo que você ganha? Você se dedicaria mesmo? não mesmo? É? Claro que não. Isso não existe. Isso, aí, isso sim exige uma bondade do ser humano que não, não faz sentido. Né? O ser humano é naturalmente egoísta. Né? Isso é bom. A gente está defendendo os nossos interesses. A gente não, não existe para ficar fazendo caridade ou passando a mão na cabeça de quem é incompetente ou menos produtivo o que for. Não existe estímulo, né você tira toda a garra das pessoas quando você faz isso e é isso que esse CEO fez, né ele foi um desastre completo e agora aí a empresa está tendo que rever essa medida porque, enfim, simplesmente não funciona. É estranho, né? um sujeito que é um empreendedor que deu certo no mercado, ficar flertando com essas ideias. É um desastre completo. Então, pessoal, toda vez que alguém falar em igualdade, já rejeitem esse conceito. Não existe igualdade, ninguém é igual a ninguém, nunca vai existir. E toda vez que, que alguém tentar fazer isso na marra, vai fracassar.